Eu vou te ensinar como analisar a assinatura bonificada para ver se vale a pena para você e te dar várias dicas aí quanto aos gastos que você vai ter em relação a cada adesão. E a promoção que eu vou te mostrar aqui é de 350% na adesão do clube da Livelo e eu vou te mostrar tudo no computador aqui o que você precisa saber dessa promoção. Terminei agora a edição do vídeo e agora vi também que tem o cupom Clube Telegram. Então se você colocar lá... Você vai ganhar aí 360% de bonificação aí na sua assinatura. Então vai ficar mais vantajoso ainda porque eu fiz o exemplo com 350%. E eu estou aqui na página da Alivelo aqui te mostrando que a gente pode ganhar até 350% de bonificação aí na assinatura. E para você participar dessa promoção você precisa ir fazer assinatura de um plano e contratar os pontos não expiram. Basicamente muito fácil fazer isso, né? E aí olha só, vamos descer aqui. Eu já sou assinante do clube 12 mil, eu ganho aí os 12 mil a cada mês e faço um pagamento aqui de R$ 489,90 mensais. Nessa promoção você precisa ter pontos não expiro, você tem que estar aqui clicado e na assinatura de hoje você já vai ter essa adesão aqui bonificada. Lembrando que você tem que ficar 12 meses para receber toda a bonificação. E já fica um adendo agora que eu vou te mostrar quanto é que fica a bonificação e os valores finais aí dessa dessa promoção então nessa promoção atual você não precisa ter um cupom de desconto ele já vai estar tá aqui bonificado mas normalmente tem os cupons de desconto e aí é muito simples aqui o último era grupo telegram e toda hora vai aparecer aqui para você então você me seguindo aqui eu vou estar tá sempre informando qual é o cupom da promoção vigente no dia e como eu te falei esse vídeo aqui é mais para te dar a ideia de como você vai calcular Todos os gastos nessa promoção. Então, a gente está aqui na página do regulamento e basicamente você vai receber aí ó, no seu quarto e oitavo mês, você vai receber uma bonificação de 120% adicional, que será um total aí, como a gente está dando o exemplo no de 12 mil, né? você vai receber 14.400, totalizando no mês 26.400. E no último mês, você vai receber uma bonificação apenas de 110% e receberá aí adicional. 13.200 e no total 25.200 e agora a gente vai para a planilha organizando milhas a qual eu utilizo e ponho todos os meus investimentos em milhas aqui e tenho o cálculo certinho do que está acontecendo em cada conta que eu administro aí a gente vai ver aqui ó no período de 12 meses né aí você vai ver que é um investimento alto total aqui se você for colocar é, vai dar no total aqui ó 5.913,60. e centavos então é um investimento alto que você tá fazendo dividido em 12 vezes né que é a assinatura mas é algo para você pensar exatamente porque não é todo mundo que pode tirar esses 500 reais aí por mês dos seus gastos mensais então você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo aí e saber que você vai poder aguentar esse gasto mensal sem receber o retorno de imediato pois eu vou te dar um exemplo aqui da minha assinatura eu consigo administrar tranquilamente aqui e ter o dinheiro para não atrapalhar meus gastos. Mas não é muito fácil, vou te dizendo logo de passagem. Eu tenho aqui 48 mil pontos, né? eu recebi a bonificação, pode ver nesse mês aqui, ó, dia 23 do 6 e dia 23 do 6. Eu participei da promoção anterior, foi de 100%, ó, porque eu estou recebendo a, o mesmo percentual no mês. Então, no quarto mês, você recebe essa bonificação. Mas aí, eu estou gastando aí quase 500 reais por mês. Por isso que eu te dou aqui mais uma vez. Eu vou te falar mais uma, eu vou te falar mais uma vez. Tome cuidado, porque é um valor alto que você está investindo. E você vai receber o retorno disso depois de uns 2, 3 meses, quando você faz a venda das suas milhas. Então, voltando aqui para a planilha, você pode ver, eu botei a data aqui certinha de cada mês que você vai receber. E aqui, você, o valor total que a gente investiu, né? Como eu falei, nós... No... 5.913. E aqui, ó, vamos voltar aqui a soma total: 5.913,60 centavos. Eu vou abrir uma calculadora aqui e colocar 5.913,60. Com as bonificações, pode ver aqui, ó, nesse mês, no mês 4 dessa bonificação, você vai receber mais, né? E o seu milheiro cai bastante, ó. Cai para 18,67. Claro que a gente tira uma média e não é esse o milheiro de todos. Se fosse esse milheiro aqui na Livelo... Todo mundo que mexia com milhas já era rico só de entrar, né? Então eu vou ver qual que foi o bônus total que eu recebi durante esses 12 meses, que foram aí ó, 186 mil pontos na Livelo. Então eu vou pegar esse valor total que eu gastei e dividir por 186, que dá aí 31,79. É um valor muito, mas muito bom aí para você fazer uma assinatura de clube, principalmente da Livelo. Por quê? Porque esse valor de R$31,79 e noventa centavos quando você faz uma pega uma promoção aí de 100% de bonificação você vai ter esse 186 e transferir para uma outra companhia ganhando mais 186 mil pontos então vamos ver lá então marca esse valor aqui ó 31 e 79 então foram 186 mil pontos que eu vou colocar aqui mais 186 que seria a bonificação de uma transferência de 100%. Então você vai fazer 372 mil pontos. É muita coisa que você vai participar e pegando toda essa promoção. né? Então eu vou te dar um exemplo aqui logo na planilha que fica mais fácil. Eu vou fazer um exemplo aqui se a gente transferisse para Smiles tudo com 100%. Eu vou colocar aqui tudo 100% a gente ter que isso aqui é muito comum mesmo de conseguir. E até melhor mesmo mandar para Smiles, porque você tem aí mais CPF, CPFs para vender e também a liquidez da, da Smiles é maior. Então aqui na planilha ele gerou todos os cálculos já de transferência modificada E agora eu vou para a parte da venda. Aqui na parte da venda, Vou mostrar para vocês que está mostrando a quantidade que eu falei de milhas disponíveis. disponíveis aqui eu tenho 372 mil milhas. E o valor investido 5.913, como já a gente tinha falado. Eu vou fazer um exemplo prático aqui, logo como se fosse vender todas as milhas. tá? Vou colocar o valor máximo de milhas que a gente tem. Então esse valor total aqui de venda vai dar mais ou menos uns 7.500 reais que você consegue vender essas 300 mil milhas. Esse valor de 7 mil e 500 é considerando aqui um valor baixo de milheiro, né? Que aqui tá a 20,16, que é a média que você vai conseguir vender. De qualquer forma é um lucro muito muito bom que você consegue aí fazendo apenas essa promoção de você consegue lucrar aí até 1.586 e 40 nessas condições que são muito fáceis de fazer. E se você consegue vender para particular isso aqui vai mais ou menos para uns 8.300 reais que você consegue vender a 22 o milheiro também é baixo, você consegue até mais, 23, o milheiro. Então você vai fazer um lucro aí nessa operação aí de R$2.386,40. É muito lucro mesmo que você consegue, mas com muita atenção que eu te falei em relação aos seus gastos. Porque é um investimento alto também a ser feito. E por último e não menos importante, eu vou deixar o link na descrição aqui da planilha Organizando Milhas. Caso você não queira mais se enrolar aí para saber a média do seu milheiro e sempre estar tá investindo aí de forma correta. Se você gostou desse conteúdo, valeu! Então, valeu! Até a próxima!